Felinhos! Together! Target Race, sim, mudamos o ambiente, porque... A pedidos. A pedidos, exatamente, foi, né? exatamente. Os caras só gravam no mesmo lugar, então calma, mudamos, tá? Para ficar um luxo. Estamos aqui no um das motos, no dinamômetro, que aqui é onde a coisa acontece e não tem como mentir. É, ela vai falar o que ela está sentindo. Então... Estou uh, deixando o contato aqui embaixo da Target. Para você que tem sua moto e quer trazer para fazer uma revisão aqui com o Padrelio. Com a galera aqui. Venha. Tá aqui embaixo. Instagram também aqui. Luxinha aparecendo. E é o seguinte. Sempre vou lembrar. Comenta aqui a sua dúvida. Eu não estou pegando do e-mail. É sempre dos comentários feitos aqui embaixo. O que tem mais like, lógico. Né? E às vezes eu pego uma aleatória também que eu achei interessante. E falo, Pô, essa dúvida é legal. Então, para estar no próximo vídeo... Nosso do Tira dúvida, aquele papo luxo, é uma aula de mecânica com o padre. O padre tá aqui do meu lado. Você quer se apresentar hoje, padre? Hoje eu vou me apresentar. Você vai? Sou o padre, faz a pergunta. Tá bom, beleza, É isso? Essa é a apresentação? Tá feito. pronto. Teve um cara que falou assim, pô, meu sonho é um dia que... Você realizou o sonho do cara. O meu sonho é que um dia que você faça essa pergunta, ele fala, eu quero me apresentar. E aí, tá apresentado. Tá realizado o sonho. Não, show de bola. Padreira, vamos lá. Ó, eu, essa aqui teve muito like e é o Guto Fontana, ele falou o seguinte. Guto Fontana, ajuste de válvulas. Quando fazer, qual o sintoma de que ela está precisando e o AU no final? <risos> AU. Então vamos lá. Aí é uma pergunta complexa. Tá? Eu vou resumir. Válvula presa é válvula sem folga. É um sintoma. Válvula batendo com excesso de folga, outro sintoma. Então, só que, vai, válvula presa, que a moto pode ficar sem marcha lenta, com dificuldade de dar partida, outras coisas também podem gerar esse problema. Mas, a válvula presa, a moto fica com a partida difícil, a marcha lenta irregular, então, pode ser uma válvula presa sem folga. Válvula com excesso de folga, faz barulho, bate, né? Então fica aquele tec tec tec tec, aquela batidinha de metal, tipo as EX6 quando ele está na temperatura. Isso, fica aquela batidinha bem e aguda. E depois ela suaviza, tal, não sei o quê. E aí é um excesso tá de folga. E isso se tá muito grande essa folga, pode até tirar potência do motor também, né? Não é só a válvula presa que tira a potência do motor, o excesso de folga, né? A válvula abre menos. Então, quando o comando de válvula vem empurrar a válvula para abrir, tem um espaço muito grande para o câmbio do comando de válvulas encostar. Barulho, dificuldade na partida, marcha lenta irregular. Tá? Mas isso é melhor um profissional. Tá? A gente já está acostumado. Né? Só de ouvir o motor, a gente escuta o barulhinho de válvula quando está com excesso de folga. E alguns sintomas e alguns testes rápidos, que a gente faz de compressão, de pressão de cilindro, a gente já mata também se não tem folga e a válvula a gente chama de válvula presa. Mas isso não é legal um proprietário de moto fazer. Isso é serviço para um profissional. E me fala uma coisa, padre. Colocar que às vezes vai ser ligou. Você escuta mais o barulho de válvula pelo ranera ali, né? Vamos supor, uma uma pessoa leigo. E é aquele, às vezes que dá aquela tampada no escapamento aqui, que é para escutar corrente de comando, o que, que é? Não, é que... É, a válvula Eu a gente escuta esse, tá? a gente escuta é, em, chegando o mais próximo possível do cabeçote. tá? A gente tá. coloca o ouvido o mais próximo possível do cabeçote e a gente tampa o escapamento para o barulho do, esca do escapamento não atrapalhar. Certo, tá? então tem sentido. Então a gente tampa o escape para só eliminar o ruído do escapamento, para o nosso ouvido ficar atento ao ruído da válvula e não do escapamento. A gente pede para alguém com um pano tampar lá e a gente. Aí a gente fala, putz, tá tem. com ruído além. E aí não é porque a gente fala, ó, oh, escutei, tá além. É porque tá tá? Ninguém tem ouvido. Aí ah, tem que fazer o ouvido, falou, é. É. né? É. Cálibre de lâmina. <risos> aí a gente tira a tampa de válvula e faz a medição. E aí pode ser que tenha normal também pode. E às vezes a gente tira e está dentro da tolerância. Quando eu falo tolerância, é assim. Vou dar um exemplo. Tem moto que é válvula de admissão de 0,10 a 020 milímetros e válvula de escape de 0,20 a 0,30. Então às vezes está a de admissão com 0,20, né, que seria dentro. o limite máximo, mas está dentro. dentro, e a de escape com 0,30. Aí está todas fazendo um barulhinho, mas, mas estão não dentro. Mas não está perdendo potência, está tudo bem? Estão tá... dentro, não passou do limite do, do 0,20 nem do limite do 0,30. Entendi. Então a gente não precisa fazer nada e tem o um barulhinho. Aí tem cliente que fala, eu não quero escutar esse barulhinho. Aí a gente põe elas próximo do limite mínimo. 0,10 e 0,20. Vai tá. ficar quietinho. Beleza. Então é um negócio que o cara vai perceber se tiver falhando na, na lenta, se tiver dificuldade de pegar é, tal. Então, é que outras coisas... É, por, por gasolina fudida já faz isso. Uma gasolina ruim, um bico é. injetor sujo, é. tá, um filtro de ar entupido, pode causar o mesmo sintoma. Então podemos falar que no manual, vendo no manual lá quando é para fazer o, o pastilhamento, tá bom. Sim, isso não falha. Tá? Manual do proprietário. Verificar folga de válvula a cada 20 mil quilômetros. Pede pro mecânico verificar. Pronto. Fechado. Tá bom? Posso a próxima, Padre? Vamos. Luiz Fernando, top como sempre. Pergunta: Há algum dano ou prejuízo em eliminar o canister das motos? Para quem anda é em pista, abraço. E cuidado, porque você eliminou o meu. Então, você vai já responder pros meus. Não, é assim, ó. Tem, padre? O, o canister. É. Tá, é um equipamento obrigatório em alguns países, nos Estados Unidos, na Califórnia é obrigatório. Tá. Tá, é um, um equipamento vai, antipoluente, uhum. então ele pega todos os vapores de combustível e joga, filtra, né joga só ar e água na atmosfera e o combustível mesmo ele joga no coletor de admissão para ser queimado dentro do motor. Então, para o meio ambiente é legal, faz bem. Sim. Tá, a maioria dos carros tem. Moto, né? Depende do país. Né, é obrigado também. Ah, a 166 tinha, você tirou agora Sim. Dele. Agora a pergunta foi para andar em pista. Então, é. você retirando ele, não foi que ele perguntou para andar em pista? Isso, há algum dano? Tipo, eliminar esse canista da moto para andar em pista? Não, não há dano. Você tira. Equipamento que pesa, né? pode pesar meio quilo, um quilo, é uma caixa cheia de carvão ativado. Sim. Então você elimina peso e esse vaporzinho que ele joga no coletor, às vezes o motor entende como um excesso tá? e pode tentar a sonda que está no escapamento, pode tentar ajustar o motor, uhum. a injeção, por esse excessinho. Então, quando a gente elimina o canister, não existe mais esse vaporzinho no coletor. Então, o que é queimado no motor é o que o bico manda, só. E então... aí o ajuste é mais preciso então não tem nem preju... do preparador. É mesmo... Não tem prejuízo nenhum. O único prejudicado nisso é o meio ambiente. Você vai pôr o então, então, então, agora, então, legal. Agora os caras vão ficar... Brava comigo, porque eu tirei o cânister e estou... Não, ir... mas tudo isso é permitido no mundo inteiro. Tá, é tá, então caminhões, vai mais comigo, então... carros, motos de competição é, não precisam atender normas de, de homologação. Perfeito. Tá, não, elas e podem... eu posso falar, lá não tem ninguém com cânister. É, não, mas é, qualquer é, país né, que recebe né, etapas nacionais ou até de mundiais, é, tá no regulamento que é permitido. Tá? Porque era. é uma quantidade muito pequena de veículos uhum. gerando esse mínimo, esse pouquinho a mais de poluição. Então é permitido até pelas federações. Perfeito. E então, com federações, então, não problema. Então, resumindo, não tem mal nenhum. Não, não. Pode Obrigado, eliminar. De novo, pede para um profissional fazer, porque tem mangueirinhas que vai no coletor de admissão que formam vácuo. Então você tem que tampar não pode arrancar e deixar aberto, porque dá mistura pobre, e aí perde a marcha lenta. Olha aí, tá? tá vendo? Olha aí, Então, olhei, olhei. É, então é, um profissional tem que fazer isso. Se a moto usa um chicote racing ou foi remapeada, a gente pede pro módulo não ler mais o canister. Não é nem o canister, é a gente chama de válvula de purga, que é uma válvulazinha que tá ligada no canister. E se você não remapeou e nem né, colocou um chicote racing... Você tem que manter a válvula de purga conectada, senão dá erro de injeção no painel. Tá? Então, um profissional tem que fazer isso. Você Não conhece faça... algum, Padre? Porque o último Não. fez você, mas você conhece alguém? Não. Não, né? Tá, Não. beleza. Eu vou... eu vou pro próximo. Magnata. É o nome do... É o que está aqui, Magnata. Ah, tá. Salve vai e Padrelho. Em uma pinça de freio com três pistões, seria melhor que dois na frenagem? Ele tem várias perguntas aqui, vamos nessa primeiro. É, Não necessariamente. Tá? É A pensei. gente tem algumas motos né, super esportivas que usam pinças de seis pistões, né, que é pinça dupla, então tem três de cada lado. E aí o pessoal arranca essa original de seis pistões e põe uma Brembo, que tem quantos? Dois. Dois de cada Quatro. lado. Quatro. Aí você fala, pô, você tirou um de seis pistões e colocou uma pinça de quatro pistões? Então você piorou o freio? Não, melhorou, tá? É, isso daí são cálculos, tamanho de pastilha... É... Eu acho que o que dá mais diferença, não sei, na minha experiência, é ser radial do que ser normal, né? É, a radial evita uma torção no sistema de freio, é... É, mas não necessariamente significa ter mais potência de frenagem com três pinças então, com... É, isso depende de testes tá tem dinamômetro que mede freio então não é o caso do que nós estamos aqui tem dinamômetro só para freio perfeito tá? mas agora e aí ele vai falar olha essa pinça de quatro pistões é melhor do que essa de seis ou essa de seis é melhor que a de quatro esquece tudo isso vai que eu vou continuar agora você não sabe para que moto que é vai você tá imaginando né numa cb twister por exemplo Putz, com, com uma CBS. de seis? Malandro. Com CBS. Você vira uma cambalhão. Uma twister com CBS. Seria interessante eliminar o CBS e aproveitar esse pistão a mais? Agora, como é que ele vai fazer isso? Fala pra mim. E pra quê? Não, eu entendi Porque o que ele pra tá que falando. Que se aço, pra, para que se acione os três apenas com a dianteira. É, eu entendi o que ele tá falando. Você é que assim ó Você então, tem uma pinça grande favor. e uma pastilha grande. Só que dois pistõezinhos são acionados pelo manete. Sim. E aí o terceiro quando, quando dá o você freio. Você aciona o pé. Ele aciona né? do meio com o de trás para poder ajudar. Ele aciona o terceiro pistãozinho, tá? E tem gente que não gosta desse CBS, é um apesar lixo. de não ser lei. É um lixo. Tá, é obrigatório em alguma é um cilindrada aí de moto. Tem que ter por homologação. E ele quer fazer assim, ele quer pegar vai, o flexível ele que quer vem R1, da padre. bomba dianteira e vai bifurcar esse flexível e colocar nas duas entradas da pinça, para quando ele acionar o manete, acionar os três pistões. Vai acionar. Porém, quando foi projetado isso, o pistãozinho da bomba foi projetado para empurrar aqueles dois pistões. Você colocou um a mais, que tem um diâmetro, e necessita de um fluxo de fluido atrás dele para ser empurrado e gerar movimento nesse pistão para ele empurrar a pastilha em direção do disco. Se o pistãozinho da bomba lá em cima não tem né, volume suficiente para empurrar os três pistões lá embaixo, não vai adiantar nada. Então, às vezes, você vai ter que bifurcar e colocar uma bomba melhor. Que nem vocês colocam uma bomba Brembo na bomba Racing, né? Uhum. É, ele vai ter que fazer o mesmo, às vezes, colocar uma bombinha melhor. E aí ele fica com os três pistões redimensionados na dianteira. Tá? A pinça não foi projetada para isso. Tá? Eu não sei se chegando a pressão igual nos três pistões, e, e como ela vai se comportar. Mesmo? E se dá um superaquecimento, dá travado, sei lá, me travo. É, então, a pinça não foi projetada para esse tipo de uso. Eu não, não sei dizer porque eu nunca fiz o teste. Entendi. Hum. Mas, assim, eu, eu, andei, te eu, eu andei na Twister eu não, não, eu não achei que precisava tanto freio assim. Eu é, são motos segura, leves. É, o que segura bem, né? mas o pessoal já bastante gente procurou a gente para eliminar o CBS, né, o freio combinado. Mas aí a gente deixa aquele terceiro pistão anulado. Entendi. Ele não funciona. A gente nunca fez essa experiência de bifurcar o, o flexível e acionar o terceiro pistão. Não. Perfeito. Bom, acho que tirou a dúvida aí. Sim, mas dá para fazer. Dá para fazer. O importante é, é que dá para fazer. Então, já que dá para fazer, é o seguinte, o Lima 1000. Deve ser uma Lima bem grande. Não. <risos> o Lima 1000, fala o seguinte, ó, troca de escapamento original por esportivo. Pode perder a garantia do motor? Não é que pode, perde. Tá? Isso qualquer marca. Tá? Se você é, aparecer numa concessionária com escapamento esportivo, né, a ponteira que seja, não precisa ser full, só a ponteira. Link vai com a ponteira. É, nem link precisa. Tem a ponteira, e a ponteira não foi homologada pela marca da moto. Ah, então isso entrou num tema bom, por exemplo, porque tinha uma época que a Triumph tinha parceria com a Arrow, a BMW com a Karpovic, Isso, e... então, e eles homologam. Tá. tá Então, aquela ponteira esportiva né foi homologada pelo fabricante da moto. aí Aí, aí você chega lá com a ponteira homologada, eles não podem falar nada. Tá. permanece a garantia e vai ter de a garantia. De preferência até melhor comprar na concessionária mesmo, né? É, tem que ser. Porque, por exemplo, você deu o exemplo da BMW com a Krapovic. É. Você compra o Krapovic no distribuidor da Krapovic, ele vem com adesivo na ponteira. Uhum. Quando você compra na concessionária, ele vem gravado a laser. Esse gravado a laser é homologado. O com adesivo, não. É, aí se fodeu a garantia também. Aí também perde a garantia. Tesão hein, padre? Tá, então... Tá. Perde sim, tá? Chegou na concessionária com problema no motor e ponteira esportiva não homologada, Já foi, acabou né? a garantia. Não precisa nem ver que não tem... Não, nem... eles nem mexem, eles falam, não tem garantia, quer um orçamento para você pagar? E é por aí. Tá. O Patarello, o perguntou o seguinte, quais são as motos que menos quebram? Ou seja, que... as que menos aparecem aqui na oficina. Um abraço duro e padre. Patarello, é o contrário, Tá. É, não existe uma marca, não existe um modelo que fala é a que menos quebra. Claro, tem aquela moto que a gente sabe que é mais problemática e tem as que já são mais bem resolvidas. Toda moto lançamento costuma apresentar algum problema que depois a fábrica faz um recall ou faz uma campanha interna e vai resolvendo e no próximo ano já vem de fábrica aquilo resolvido. Mas... A pergunta que ele fez já é a resposta, tá? É, a que mais aparece na oficina é a que menos dá problema, porque é o cara que mais cuida. Então, a moto mais bem cuidada e menos judiada é a que menos dá problema. Então, aquele cara que troca o óleo na quilometragem certa, tá sempre preocupado com a manutenção, poxa, será que minha pastilha está chegando no limite de uso? Deixa eu ir lá na oficina olhar porque se não chega no ferro acaba com o disco tem moto que chega aqui que acaba o disco a pastilha o pistão a pinça eu já sei quem é relaxa <risos> Deixa... <risos> então é o Fulvio caralho é da Ducati não é certeza que ele falou, ele uma falou uma que você tava junto é, eu tava junto com ele e eu falei puta merda eu falei puta merda e tipo assim eu fiquei, eu fiquei eu fiquei preocupado lá na hora mas é que tinha um esquema da pedaleira ali. Não sei, meu. Não sei o é, que é. não. Pegou a moto hoje. Pegou? Não, então tá. Bah, então amanhã provavelmente então... ele já, Tá, tá beleza. Oi, <risos> então, ó. Então é, mas... Em, não, em, é desde a GS. Só, tá? Não, mas ele, ele é do caraco. E, e, e, e tá comigo direto. Ela me acompanha, né? É... Assíduo da hora. Mas vai aí. É. Então... É, é, é isso que eu tô falando, tá? Se cuida bem, se preocupa com manutenção preventiva. O que é a preventiva? É não deixar quebrar. Antes que quebre, você vai lá e revisa. Ou oh, a pastilha está chegando quase no ferro. Troca. Não espera chegar no ferro. Ah, o óleo faz um ano e meio que eu troquei, mas eu só rodei mil quilômetros. Não interessa. Uma vez por ano, troca. Se é um uso mais severo, cada seis meses. É, se eu só me ah. engano, engano, a primeira é um ano e seis meses, né? É a primeira que tem marca que é com 800 quilômetros, outras com mil é, eles pedem com três meses algumas marcas, outras com seis. É, então. Tá? E Eu depois, acho que o um ano a, mesmo, olha, é muita ano. coisa, hein, Padre? É, mas as, a maioria das fábricas é a cada ano. Tá. É por quilometragem ou uma vez por ano. Tá. Tá. Isso tem que ser respeitado. Então, aquela moto que vem uma vez por ano, ou tem cliente nosso que vem uma vez por mês. E quando vem toda semana, Padre? Tem também. Tem. Eu sei. <risos> É, legal. Não, sim. Essa lógico. moto Pô. é bacana. Essa Pô, lógico, moto é, é bem cuidada, porque, assim, o cara não é obrigado a saber. O obrigado a saber sou eu. Entendi. Né? Ele tem que saber andar e se divertir com a moto. Sim. Então ele escuta um negocinho. Putz, vou lá na oficina perguntar, ou isso aqui? Não, beleza. Tá tranquilo, pode ir tranquilo. Vai tranquilo. Ou isso aqui, putz, você tinha razão. Tem que esticar um pouco a corrente, peraí. Estica. Aí, nesses casos, a, a transmissão, a corrente, dura 30 mil. O cara que não cuida, dura 10. Sim, é verdade. Tá, então, moto bem cuidada e não judiada, é a que menos dá problema. Pode crer. Por exemplo, uma moto boa, Comet 250. Perfeito. Tá. Cuida bem dela e é um luxo também. Tá bom, beleza. Arthur Soares. Chico, por que o sentido de rodagem dos frisos do pneu dianteiro é invertido em comparação com... O traseiro. Isso eu vou fazer um curso livre, hein? Eu ah, vou... Interessante. Porque tem marca que e modelo de pneu, né? Que é igual. Algumas scooters usam aqueles desenhos, né? Dos, sulco, dos né? riscos dos sulcos. Igual no pneu da frente e do traseiro, tá? Geralmente é invertido. Um Não né? vai escoar e o, o outro da vai... frente pega a água de dentro e joga para fora. E cria um trilho seco para o pneu traseiro. Tá? O traseiro pega a água e joga para dentro. Tá? E joga tudo no, no paralama. Isso daí é para otimizar. Vai, a... Como que eu posso falar? Para escoar melhor a água. Drenar melhor a água. E o pneu não aquaplanar. Tá? Só que como eu disse. Tem marcas. Principalmente algumas scooters. Que a gente vê bastante aqui. Que são iguais. Os desenhos do dianteiro e traseiro são no mesmo sentido. Tá? Então não é isso daí, não é uma regra. Entendi. Tá, mas a maior parte tem. O dianteiro, né, num sentido e o traseiro em outro. É, você olha a moto de frente, né? O dianteiro tem as setas apontando, né, para baixo. Interessante essa pergunta. E você entendi. olha lá o pneu de trás, né? Elas estão apontando para cima. Interessante, interessante é verdade, é verdade. E, e, tá, beleza, isso aí, vamos lá numa chuva. E em, no seco? Não, Na verdade, aí, não, no tanto seco tanto o risco faz, né? não faz nada. É, tanto é que você usa pneu slick. Não, sim, mas assim, vamos ver o seguinte. Uh, vamos pensar no, no Corsa, ou até no, no, no Cup. É mais pra esquentar o pneu, o trabalho dele, do que pra escoar é, alguma coisa, não é? É, risco, geralmente, é pra para para lógico, pra, pra mostrar, pra fazer, pra fazer um TWI hum. também. Pra mostrar, ó, tá acabando é, aqui. Agora... O que faz aderência no seco é borracha, Sim, Tanto mas, é que o mas, por exemplo, competição o tra... é slick. Não, sim, mas vamos supor, o, o Corsa. Você concorda que, por exemplo, a galera sente diferença entre um K1 Metzeler e um SC1? Por causa no, daquela emendinha, vai, dos riscos. Então, então, tipo assim... menos é... movimento da carcaça. Acho que quanto mais movimento, melhor para ele ficar mais quente, né? É, mas isso é para você, né? Para piloto. A gente que anda na rua, eu... Tanto faz, a ela. gente não deforma a carcaça nenhuma a gente tá tá pilotando um teco-teco que -teco, você eu, já tinha mas é, mas é legal é legal eu achei interessante essa pergunta dos sucos bem interessante bom tá explicado então Um abre caminho abre asas o outro faz aderência é, e assim o pneu dianteiro isso eu tô dando uma, uma opinião minha tá eu olhando para o pneu eu não estudei sobre isso não tá por isso que eu falei que é curso livre é o pneu dianteiro né ele também se ele concentra se ele pega toda a sujeira da água que tá no chão ali e joga para o meio, ele joga tudo no motor, no radiador, Puta merda, então ele tenta tirar da moto. E outra coisa, vamos supor, entrando nesse, nesse, nesse mérito aí, no spoiler, imagina, spoiler da corrida fechado, né? tudo bem, a gente abre lá os blocos, mas imagino que entrar de água... Sim, se não concentra tudo para o centro, ele que... pega e faz um leque, Exato. ele abre e joga para os lados. ia né? ter uma banheira, né? É. Dentro é. Do... Pô, legal, legal, padre. eu gostei, eu gostei dessa, tu... dessa pergunta, Arthur Soares. <risos> E, pô, Padre, eu acho que é isso, que senão vai ficar com 200 minutos aí Muito de. Muito grande vídeo. o vídeo. É, a galera fala, não, deixa uma hora e tal. Mas então eu vou fazer um, um bônus, bônus round, que isso. aconteceu comigo essa etapa e eu queria que você explicasse pra galera, porque eu acho que você explica 20 vezes melhor que eu, coisa técnica. É, eu postei lá, que a minha moto deu aquele show de Natal do painel. Depois ah, que ela tá, volta do, do. Do dinamômetro uma vez ela aconteceu aqui também, você foi lá. Resetou com... Põe o scannerzinho e apaga os defeitos. E tal. E aí, muitos me questionam, mas por quê? E não sei o quê. Dá uma balizada porque tem muita moto agora que tem a, a, a eletrônica com isso. E só pra gente pra é, deixar claro... É que assim, que é, ó, que, Porque não é nem um é. defeito da moto em si. Na verdade, ela tá querendo entender, né? É... Não, não, não é... Não foi... Não virou aquela árvore de Natal, aquele pisca-pisca, porque tem defeito. Sim. Tá? Ela só entendeu um defeito, né que não existe porque a sua moto por exemplo tem controle de tração freio ABS sim né tudo bem que foi desativado tudo mais originalmente tem ela tem ABS controle de tração que tá interligado no né? sensor sim e tudo ligado no módulo que se der algum defeito acende a luz de advertência lá falando olha procure assistência técnica é... quando você tá no dinamômetro a roda dianteira é que eu não sei se o vídeo pega. Fica preso aqui no mordente, tá? a gente amarra a roda dianteira, Sim. não, então mas ela isso, a não galera... gira. Que vai... é. E a de trás fica em cima do rolo, que é onde está a tração da moto. Então a traseira está, vou dar um exemplo, a 200 km por hora e a dianteira parada. Tá o controle de tração funciona como? Lendo a roda Toda fônica. vez que a roda traseira girar mais rápido que a dianteira, Ele vai tentar sinal que ela está distracionando. Então eu preciso segurar. E aí a roda está 200 por hora lá atrás e a da frente parada. Ele endóida. Ele fala, meu, tem problema aí, tem defeito. E por segurança ele apaga a moto, ele desliga a moto em alguns casos. Em outros casos a moto para de acelerar, o acelerador não obedece mais. Em algumas limita a velocidade, não passa de 80 por hora, de 60 por hora. Entendi. Tá? É um sistema de segurança, por quê? Como a moto não consegue entender o que está acontecendo com o controle de tração e sistema ABS, ela fala, eu não consigo garantir a sua segurança. Então eu vou dar uma máscara então aqui. Então eu vou bloquear tudo. Entendi. E aí ela começa a piscar tudo e fala, olha, é melhor você não andar, que eu não consigo garantir a sua segurança. Perfeito. Tá? Por isso que daí a gente passa o scannerzinho Aí põe o scanner, cancela os defeitos e pau. Grifo. Grifo, entendi. <risos> Pô, filhas, acho que é isso. Eu, eu fiz esse plus aí porque a galera me perguntou bastante lá no... No direct do Instagram quando aconteceu, porque eu filmei, né? E aí, eu achei que era legal você explicar, eu me lembrei agora. E aí, foi, foi um luxo. Padrelio, obrigado mais uma vez. Tá? Nada. Né? Eu vou esperar a galera mandar o resto, que vai vir aquelas 225 comentários. E aí, a gente faz mais um curso livre. livre. Não, mas é isso aí, ó. Target Race, o contato tá aqui embaixo. Padrelio, tá? Se tiver com alguma dúvida, alguma coisa, traz a moto aí liga, né? Deixa um like, curte o vídeo, compartilha, que esses vídeos são importantíssimos. É uma aula gratuita que você tem, de um luxo máximo, daquilo que você pode aprender. Você quer mandar um beijo para alguém, Padre? Não. Ah, não? Então, quer dizer, você, vê, você quis se apresentar, mas não quis. É, já foi bastante por hoje, eu já me apresentei, então tá. não precisa mandar beijo. Tá bom, então beleza. <risos> <risos> Obrigado, viu? É <risos> nóis, filho. Aguardo o próximo. Together. <risos>